rapaziada, também hoje com mais um vídeo de Free Fire e Biro Ground pra vocês. E hoje, rapaziada, eu tô jogando aqui uma duo ranqueada com um garoto da God, o Dan. Joga muito pro player também. O cara joga o fino. E é o seguinte: vamos cair. Hum, é, vai ser toque mesmo. Vamos cair na tal é O negócio vai ser insano, hein? vai ser brabo demais. Já chega deixando o um seu like. Compartilhe o vídeo com seus amigos e não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. E é nóis. Não esquece de compartilhar também, hein? Tamo junto. Vê se vai cair alguém aqui, ó. Tem um cara caindo ali na direita. Eu tenho que ficar esperto aqui, hein? Tem que ficar esperto. Vamos ver, vou cair em cima de uma arma, será? Vou cair em cima de uma arma? Ó, beleza? Uma arma aqui. Ó, cadê? Ó, tomo selva. Safado um, Beleza, foi no paraquedas mesmo O cara tava muito em cima Então não dava pra dar capa nele Mas já era, já foi um pro saco Agora é ruxadão que tá aqui em cima hein? O cara não tem pra onde correr Ele só tem como ficar aqui em cima Ele não tem o que fazer velho. Então é lutear aqui embaixo E ir pra cima dele Se ele não achar uma arma de ruxa Ele tá lascado Então enquanto isso eu vou lutear aqui Ver se eu acho pelo menos uma 12 Pra ir com tudo pra cima. aí, ah, lança granada. A arma mais apelona do jogo aí, ó. Pronto. Agora vai, vai ser uma balita. Uma balita, já era. Agora é em cima da casa. Eu, o Dan ruxou. Ele já tá lá em cima, praticamente. Tô chegando, mandei ele esperar. Calma, Dan. o ruxa ainda não, Dan. Tô de lança, relaxa. Relaxa, só vou gastar essa bala mesmo. Já era. Já foi. Agora... Agora eu dou aqui a bala de lança pro Dan, porque vocês sabem que eu não jogo de lança granada pra treinar pra campeonatos, né? Mas também tenho que começar a jogar de lança por conta que os campeonatos da Garena, Pro League, é, Mundial, tudo do vale lança granada. Inclusive de que eles botaram até um troféu, né? Do lança granada, simbolizando que o lança granada é um troféu, algo do tipo assim. Não tem muita lógica não né? Porque essa arma é muito, muito, muito roubada Uma bala, um kill, entendeu? Mas depois que eles botaram o collect 4 Melhorou um pouquinho, entre aspas Mas continua sendo roubada E é isso aí, velho É isso aí, é um pouco complicado essa situação de lança Mas não vamos comentar sobre isso aqui agora Eu Vou comentar, sabe sobre o que? Sobre o meu campeonato, mano A New Level Cup Mano, meu campeonato começa dia 16 na Cube TV Começa 15 horas Beleza, 15 horas Dia 16 até o dia 21 Mano, só tem guilda profissional participando galera. E as guildas que estão participando são Bastardos, Game Over, Luas Grandes Coffee, Fantasy Death, Black Dragons God, Nog E ainda tem... Eu acredito que mais duas equipes que passaram por curtidas Que foram a Lendários e a Bari. Duas guildas que passaram por curtidas aí lá no Instagram. E acredito que daqui a pouco a gente já vai estar tá batendo 100 mil inscritos, no... 100 mil seguidores no Instagram, galera. Eu tô muito feliz. E é isso aí, mano. Só conquista, cada dia uma conquista diferente. Nossa, vai ser muito insano. Vai ser muito brabo né, quando a gente pegar 100 mil. Tá muito perto mesmo, muito perto fantástico acho que 100 seguidores E, mano Minha gratidão a vocês, velho Tudo que tá acontecendo na minha vida hoje Agradeço a vocês Que pra mim chegar até aqui foi difícil, mano Foi difícil porque eu cresci sozinho Foi sem ajuda de ninguém, sabe Pra mim chegar onde eu cheguei Ninguém pegou e me divulgou é, Disse, segue esse aqui Segue esse garoto, não Foi tudo sozinho na base da garra Entendeu? Então muito obrigado a vocês galera, muito obrigado por vocês reconhecerem o meu trabalho E hoje eu não tô tão, tão animado assim por conta que eu tô com a voz um pouco rouca Tô gripado, tô um pouquinho pra baixo caso da gripe, dor de cabeça também Mas é isso aí mano, é isso aí, o negócio é trampar Desculpa o horário do vídeo também <risos> é, Mas mesmo assim eu vou estar tá fazendo live esses dias hein Vai lá me seguir E... É isso aí, mano Vai ser top Vai ser top Vai ser muito insano E só quem gosta do level up aí Pra me assistir mesmo, hein Porque o negócio aqui É só bala insana Só quem gosta de kill Bem louca, mesmo, Só tirão Só capa Só bala top de linha ah, Respeito o mito, rapaz Ai, a level up é pelão Ai. Ai, level up é pelão Ai vamos, vamos pegar esse cogumelo aqui Pegar o cogumelão aqui. Tem 32 vivos, tem que ficar esperto. E agora, rapaziada. É muito tarde, velho. tarde. Tô gravando esse vídeo aqui morrendo de sono. <risos> muito sono mesmo. Tô até lerdo pra lutear. Mas não tem BO não. A gente vai dar assim mesmo, hein? Vai ser só tiro insano, só bala. Bala louca, é o cara passando ali. Então, faz... oh, oh. O carro, beleza. Tempo puxar a capa. Beleza. O cara tava correndo em diagonal, direita, esquerda. e o Dan matou, já era. Beleza, vamos luxar aqui esse cara aqui. Vamos ver o que, que ele tem de bom. Se tiver alguma coisa de bom, é, é nice, né? Ó. Beleza. Eu tô bem de lute. Tranquilo. É nice. Vamos que vamos, traz mais cara, vai ser ruxadão insano Só ruxada monstra Porque a gente aqui não gosta de ficar camperando não A gente só campera Se for pra fazer vídeo insano pra vocês Dando dicas mano, porque tipo assim Tudo que eu falo, eu tenho que fazer Pra vocês verem também e poder reproduzir Tá ligado, mas Quando é ruxadão, é ruxadão mano. O Negócio é brabo <risos> É insano demais Respeita o mito rapaz, não, não vai de qualquer jeito Não não vai de qualquer jeito, porque senão tu vai tomar na cara Não vem reto não, porque senão eu tiro na boca Deixa eu dar uma luteada aqui em hangar Porque é bom dar uma luteada Aproveitar que a gente tá na ponta da safe, né? Porque, tipo assim Eu não tô com tanto, tanto, tanto lute assim Quer dizer Eu já tô muito, mas muito bem de lute Mas se eu tivesse com muito, mais tipo assim tanto, tanto mesmo, eu estaria com uns 11 gel, 10, por aí. Fora isso, eu tô ótimo pra uma trocação insana aqui, velho. Ótimo. Dá pra trocar tiro, dá pra trocar bala fácil. 315 bala R, dá pra meter muita bala. Então, tipo assim, quando você vê que você tá bem de loot assim, quando você vê que você tá com o colete 4, colete blindado, e você já manja de dar aquela rushada insana, e tá com 5 gelos, 6 gelos Seu parceiro também? Mano, mete o ruxadão, velho Mete o ruxadão É arriscado? É Mas se você quiser treinar, mano quiser treinar a ruxada Você tem que fazer isso, entendeu? Não pode vacilar na hora do rush Porque tudo que você tem Você pode sacrificar em um tapa, entendeu? Não pode vacilar de jeito nenhum Vocês têm que ser espertos Entendeu? E eu tô levando bala Tô vendo bala, levei bala da casa ele lá, ó Ou foi da guarita, não Foi, foi da guarita Deixa eu pegar a couve aqui E eu vou subir aqui em cima Pra poder dar bala em cima dele Bala nele e da guarita mesmo você ser brabo Você bala daqui mesmo aí aí, aí, aí, safado Cadê? Aparece aí Nossa, eu só quero que aí baixe a cara agora ele brincou até agora? Você brincou até agora, seu safado sem vergonha. Eu quero que você bota a cara, bota. Bota essa cara aí, que eu vou meter uma na sua cara. Vai ser tirão na boca, bota a cara, vai. Bota a cara aí agora. Ah, quando eu tava de costas, eu tava tirando, né, safado? Agora, ah... Ah, oh, Já era. <risos> O Dan jogou o lança lá em cima, só que o cara estava de colete blindado. Então arrancou 70, meu amigo. E, e o cara foi burro, hein. Em vez de rajar o Dan, que estava indo para cima dele, ele resolveu ficar quieto. Mas eu acho que ele viu que eu tava mirando nele enquanto tava estava ruxando. Então poderia dar uma merda daquelas para ele. Então ele foi meio que esperto, mas foi burro em pular da guarita. Porque ele poderia ter jogado gelo. Do lado da de que ele tomou lance, tá ligado? Que acredito que o, o Dan só tinha uma bala. Mas ele vacilou, vacilou. Mas é isso aí, a vida, mano, é tipo assim, galera. A vida não é só de vitórias, entendeu? A nossa vida, mano, que a gente vive, a gente passa por muitas coisas. Tem momentos de tristeza, tem momentos de felicidade, tem momentos que você vai rir muito. Tem momentos que você vai acabar chorando muito. Tem momentos que vai ser de conquista, tem momento que vai ser de percas. Porque a vida, essa é a vida que a gente vive, entendeu? Esse é o mundo, essa é a terra. A gente tem que estar preparado para tudo isso, rapaziada. A gente tem que estar preparado para os momentos bons, por causa que nos momentos bons, exemplo, começar a ganhar mais dinheiro, começar a ganhar mais alguma coisa, você não pode se achar melhor que alguém por causa disso, entendeu? E para os momentos ruins, porque você não pode deixar a depressão te dominar, por conta das coisas ruins que estão acontecendo. O negócio é erguer a cabeça, galera. Erguer a cabeça e botar tudo pra frente, mano. Não é desistir assim, entendeu? vez que tá tudo dando errado, mas não é desistir O negócio é persistir Como muitas das minhas das, das vezes, né? Muitas das vezes na minha vida, eu fiz isso entendeu? Eu nunca desisti, mano Cheguei até aqui hoje, velho Tô aqui com um canal, 300 mil inscritos Mesmo, às vezes, tendo uma decadência De cair visualização, mas eu não desisto, galera eu não desisto Porque a vida é essa não podemos desistir. Entendeu? Temos que persistir. Ih, <risos> e... seu safado. Pilantra já desceu ali. Só que tem mais um atrás do oh, oh. Ai, minha cabeça, ela virou pepelão. Ai, ai, doeu. Tô ruxando. Vai ser ruxadão! Vai tomar ruxadão. Toma cuidado. Vai tomar ruxadão do level up. Se prepara aí que você vai tomar aquele ruxadão insano. Você nunca viu um ruxadão igual a esse. Vai tomar agora. Meu Deus do céu. Tô ruxando. O cara tá aqui na casa de madeira. Meu Deus. Ó. Um outro tomou capa. Ele já caiu. O amigo tá tirando no, no inimigo. Ele tá aqui na porta. Ó. Oh, uma... Nossa. Ô, meter. Quase que meu amigo morre ali. Pro cara. É posso salvar a vida dele, né? Isso é bom. <risos> Meu amigo. Foi insano. Eita, poxa! Foi isso dessa noja agora. Meu amigo. É, deixa eu dar uma luteada aqui dentro do gás para ver se o cara tinha alguma coisa. Ó, gelinho, ó. Coronha 3, aí é nice. Olha o celular descarregando aí é nice. Aí é brabo, ó, ó, o som. Pronto, voltamos. Porque senão o som ia ficar totalmente bugado, né? Esse é o, é o problema do. do meu celular e do iPhone também, porque acredito que todos os iPhones são assim. Mas é isso aí, mano. É isso aí. Nunca desistir, galera. Nunca desistir. A gente tem que persistir porque a gente é guerreiro, mano. Tem que ser guerreiro. Tem que ser mito. Tem que ser lenda. Não pode desistir. Apesar das desavenças da vida, a gente tem que persistir porque o mito. O guerreiro nunca desiste. Ele sempre treina. Ele sempre se dedica pra ser o melhor. E parece que tem cara ali na frente, hein? Aí, aí, aí, aí, aí, pega a couve, meu Deus do céu. Aí, ai, ai. safado. Bota a cara aí agora Quis atirar o de costas, não foi, pilantra? Pera aí deixa, deixa eu pegar essa casa verde aqui Viu Ver que tem um drop, ó, capa 3, beleza oh. Eita, aí, aí Ah, Vai é? me atirar descendo? Então toma, então toma ah, Minha cabeça, meu pepelão. Ai! Toma aí no crânio, seu safado Tá querendo? Ai, ai, ai Ai ah, Então quer dizer que você tava na janelinha aí, né? Ah, peraí. Beleza Tô chegando Dan, relaxa Bem tranquilo Relaxa, relaxa Relaxa, cadê? Beleza, não tem mais ninguém Só tinha esse mesmo, o amigo dele Deixou ele sozinho, coitado <risos> Ai meu Deus do céu, o cara abandonou o amigo dele esse que é o tipo de amizade que tem no Free Fire. Meu Deus do céu. Olha o pau quebrando aqui em cima. Já tô rushando daquele jeito. Beleza. Tem a WM ali no drop. Mas eu vou pegar umas partidas específicas para jogar com duas a WM para vocês. Só bala braba. Porque aqui no mobile a gente tem que imitar também. De a W. Não oh, sou pacifado. Pilantra. Eita. eita, deitando meu amigo. Deixa eu salvar ele. aí Já foi. Salvei. Não, não sobe não. E o burro, man, e o burro, não faz isso não, Dan. Dando o céu aí, Dando do céu. Mitei um. Para minha kill. O Touch dando problema no celular, misericórdia. O que, que o Dan fez? Jesus amado, ele subiu em cima de mim. Meu amigo, ele perdeu o povo. E o burro, man, e o Lerdo. Jeg. Jumento. Ai meu Deus. Tem cara trocando ali na direita. Vou ter que dar o rushadão naquele hein? Ó, tem um na esquerda ali, ó. Que... Deixa eu pegar a Meu amigo. Tem que ficar esperto aqui. Pra não dar merda. Se der merda já era. Ó, tem cara ali na frente. Beleza. Tem cara perto de mim. Oh! Outra, vou pegar pela esquerda aqui Vai tomar ruchadão Vai tomar ruchadão, se prepara oh. Tapa, nossa Nossa, ai minha cabeça Levei o um papelão ai, ai, ai. Vamos, vamos, vamos vamos A porta tá quebrando aqui na frente, ó vou deitar mais um Os caras tomaram, meu Deus do céu, quanta rajada Quanta rajada Os caras, finalizei mais um Meu Deus do céu, respeita o mito Não vem pra cima do mito desse jeito não Tem mais um aqui hein? E o burro esse é o tal do mula. O cara jogou... O que, que ele quis fazer ali, pelo amor de Deus? Ai, ai, ai, ai, ai. O touch bugando. Mano, esse touch do meu celular, rapaziada, tá um lixo, velho. Tá um lixo, tá horrível, mano. Eu preciso trocar de celular o mais rápido possível, gente. Porque meu, meu touch, mano, tá zoado, tá tão zoado. Que tem vezes que, que, tipo assim, eu tô jogando e o gelo não sai por causa do touch. Entendeu? Tá um caso complicado. Já peguei com da árvore aqui. Agora é só esperar ele pular. Tem cara na direita ali também. Ele tá botando a cara ali, ó. Ele tá pensando que eu tô no gelo ainda. E o Air do meio cego. O cara não tá me atirando aqui embaixo agora. Mas esse é o burro, não. Ó, pulou. Ó, ó, ó. Foi eliminado. Tem outro ruxando ali. O ruxa não é não. Eu tô avisando. O Ruxa, não, que agora é eu e você. Vem tranquilo. Afoba não. Vem tranquilo Peguei gelinho Vem tranquilo Afoba não Vem tranquilo Vem tranquilo Beleza oh, Na minha frente oh. Oh, oh. Já era, irmão Espírito do cachorro Tamo junto É isso aí, rapaziada Não esqueça é de like no vídeo compartilha o vídeo com seus amigos Tamo junto É nóis Valeu E fui Não se de me seguir lá no Instagram Me segue lá na Cube TV também Pra poder ficar informado sobre o campeonato. Principalmente no Insta, hein? Não esquece. Tamo junto, é nóis, valeu. Um beijão. É nóis. Fui!